Para você que está agora preocupado com essa situação que está existindo, essa situação política, né? hoje é, nós estamos aí com essa questão de assume, não assume, hoje dia 6 de, de dezembro de 2022, então tem toda essa tramóia, todas essas coisas acontecendo, é tanta informação de um lado, é tanta informação de outro, aí tem as suas preocupações se você vai conseguir vender, se não vai conseguir vender, sabe, então é toda uma uma nuvem escura que atrapalha a nossa vida e que não deixa com que eu consiga andar com paz, com tranquilidade. Você já pensou se eu estivesse morrendo agora e morresse, ia morrer triste, ia morrer preocupado? Então, o que acontece é assim, existem técnicas, existem meios de que você possa participar do que está acontecendo para que você não se solte e se torne um alienado. Não, eu não quero saber o que está acontecendo. Não é isso. Eu tenho que ter consciência do que está acontecendo e ter consciência também se eu quero ir lá ou não, se eu vou fazer alguma coisa. Mas o mais importante é ter uma consciência, uma paz interna. Por mais problemas que estejam acontecendo, eu tenho que ter uma paz interna para poder ter bons pensamentos, para ter bons resultados naquilo que eu quero. Né? Porque senão eu vou ficar preso aos problemas que estão aí, que são coisas externas, não são minhas. E a maneira de você fazer isso é como se fosse uma espécie de meditação. Né? Em que você vai acalmar o teu espírito Apesar de tudo que está acontecendo E como você deve fazer? É muito simples E eu garanto que funciona Eu em épocas passadas não acreditava Funciona, pode ter certeza que funciona Então, encontre um lugar sossegado Para você, sente-se calmamente né? Relaxadamente né? Tire a roupa se estiver apertada Faça a cinta Sente-se lá tranquilamente E comece a respirar Tá? Mas o que significa começa a respirar? Porque não estava respirando antes, não? Começa a respirar de maneira consciente. Então inspire e expire, inspire e expire. Sinta o seu corpo como se estivesse bem, como se estando bem. Começa a sentir uma paz invadindo, por mais preocupações que esteja acontecendo, né? Que vai ser difícil porque a nossa mente vai trabalhar e bater e bater, que está preocupado. Vai lá, respire, expire, expire, respire, e fique nesse processo. Se chegarem em pensamentos, não fique preso no pensamento, deixe ele que vai embora. Ah, mas eu tenho que pagar uma conta. Ah, mas não sei o que lá. Fique assim, ó. Esse, exatamente por esse, né, assim, ó, respira, respira, sinta-se em paz, sinta-se resolvendo as questões, Pode até imaginar uma situação em que você quer resolver, quer conversar lá com uma pessoa, quer ir lá fazer uma cobrança. Imagine você indo lá fazer a cobrança, tudo acontecendo do jeito que você quer. Ah, eu quero ir fazer uma compra no mercado. Então você começa a inspirar e respirar. Inspira, respira. E começa a pensar, né? A imaginar coisas boas. Né? O Einstein dizia assim, a imaginação é mais forte do que o conhecimento. Inspira, respira. Sinta quando você inspira, sinta as coisas boas chegando em você. Quando você expira, as coisas ruins saem. E fica assim. Eu faço isso todos os dias por dez minutos. Eu marco o celular, né, no celular, o cronômetro, dez minutos. Marco o tempo e... Você vai ver... Que vai chegar em você uma paz, vai chegar uma tranquilidade e as coisas vão começar a acontecer como você realmente deseja. Algumas pessoas podem chamar isso de é, criação apropriada, outra vai chamar de neurolinguística, outra... Sabe, já o que você quiser, o universo conspira a seu favor quando você quer. Tá? Não importa o nome que você queira, de, mas acalme a sua alma. Acalme sua alma para você passar essa calma para você mesmo, para as pessoas que estão em sua volta, para que você possa prosperar com tranquilidade e as coisas acontecerem conforme o seu comando e não acontecer conforme essa confusão toda que está lá. Se assistir televisão, cada vídeo, cada coisa, cada instante é uma, uma coisa terrível. Então, respire, respire, que as coisas vão dar certo. Pode ter certeza que tudo vai acontecer do jeito que você quer. Então a meditação criativa, aí um grande abraço para vocês. Espero que você goste. Né? A única maneira de você saber se funciona é experimentando. Então, experimente fazer que vai funcionar. Compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal. Né? Vai para o YouTube, vai também para o Facebook, Instagram. Beleza, tá tudo lá. Show de bola a todos vocês e paz de espírito. Tenha. Fé que tudo vai acontecer da maneira que você deseja. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau para vocês!